Já começou, a semana de oração da família está em pleno funcionamento, venha participar conosco para ouvir mensagens maravilhosas, para também fazer os seus pedidos de oração e também para aprendermos mais da Palavra de Deus, não perca essa oportunidade especial para cuidar da nossa família, vamos orar e estar juntos para preparar a nossa família para o céu, espero você!